Professor, vai ter alta histórica ainda esse ano? Essa foi a pergunta que mais me fizeram aí na semana, eu não vou escapar de respondê-las para vocês. Também pediram uma dica de uma altcoin, então eu andei fazendo análise on-chain de uma série de altcoins, vou indicar uma para vocês e também pedir algumas dicas sobre como usar as ondas de Elliot. Então, de, no final do vídeo eu pretendo mostrar isso para vocês, tá bom galera? Então só de spoiler aí eu vou deixar para vocês que a Altcoin é a FTT da FTX Vou explicar por que que eu estou achando que ela vai dar um bom resultado aí no final desse ano tá? E se vai ter a TH, não, isso eu vou esperar um pouco, eu já mando para vocês Galera, os dados da análise on-chain continuam extremamente bullish, rapaziada. É uma beleza. Nessa última semana, por exemplo, o volume aumentou 40%. Aumentou e pensam só, aumentou de 3,5 bilhões de dólares para 5 bilhões de dólares só na última semana esse aumento. O que, que é isso? Ah, olha aqui as minhas crianças, que é o dia das crianças, né, galera? E vocês são o que? Conta aí para galera. Vocês são Bitcoiners, Litecoiners ou No Coiners? Bitcoiners. Ah, é. E vocês estão indo aonde? Estão indo ah, não acredito! Oh, oh. Vê se vocês vão gastar BRL, não vai gastar os nossos bitcoins, não, tá certo, galera? É isso aí, pessoal, é o dia das crianças que tá chegando, dê um presente também aí pro seu filho, pro seu sobrinho, para o seu afiliado, faça uma... Mini carteirinha de holderzinho para ela, para ele e coloque lá um milhão de satoshis que no futuro eles vão agradecer para vocês, tá bom? Eu até me perdi aqui na minha análise aí, me desculpa. <risos> o número de transações na rede Bitcoin não para de crescer. Ele havia crescido 4,5% na outra semana e nessa semana subiu 5,8%, galera. Então, percebam que nós, além de termos uma tendência de alta, é uma tendência em aumento dessa alta também, tá bom? Ou seja, acelerando, tá bom? Outra coisa interessante é que essas transações, como a gente vai ver daqui a pouco no relatório da Glassnode, essas transações também estão com valores muito maiores, indicando para nós aí que provavelmente nós temos a presença dos big players, tá bom? Então, ó, vejam aí que nós conseguimos aí, quando eu ponho na média de 7 dias, o número de transações na rede, ó, nós temos aí uma alta que começou lá em julho e segue nessa direção. Então acreditamos aí que o final de ano tá ganhando força, tá bom pessoal? Fiquem atentos a isso, tá bom? O número de endereços ativos também está extremamente bullish. Percebam aí ó, que chegou a 983 mil carteiras ativas. Por dia na rede Bitcoin, daqui a pouco nós vamos passar mais de um milhão de transações. Eu mostrei para vocês, lembra? Na média aí, a longo prazo de 90 dias, que nós pegamos uma, uma média de muitos anos. né? Desde 2013 eu vim mostrando isso para vocês. E olha aqui, formou um fundo em setembro. Então isso mostra que nós temos uma condição de crescimento muito grande aí para os próximos meses, tá bom? O hash rate também continua em crescimento, tá? Ele teve uma pequena baixa aí, vamos dizer, nessa última semana, mas continua quando você olha a tendência a longo prazo, é uma tendência aí de alta em busca da nossa all time high. Galera, no relatório da Glassnode, como que eles estão? Olha só, eles estão mais, mais bullish do que eu, mais bullish do que o André também. Vejam aí que eles falam ó, que os fundamentos da análise on-chain, que é isso que a gente acabou de ver agora, né? Eles estão pintando uma imagem bullish, galera, para o Bitcoin, tá bem? Mas eles também destacam no final do relatório um grande aumento aí na alavancagem, tá? E isso daí me preocupa, eles acham que isso é positivo, mas eu já vi em outros casos no passado quando tem aquelas, aquelas grandes violinadas aí para eliminar um pouco... Esses, essa, essa alta alavancagem que nós estamos vivendo no mercado, tá bom? Então o que que a gente viu nessa última semana? Nós vimos uma recuperação do mercado, né? De 53 aí até 56k. Agora enquanto eu estou gravando esse vídeo está em torno de 57 mil e 400 dólares. E veja aqui que eles estão mostrando o que eu acabei de falar para vocês, ó o número de é, entidades ativas, ou seja, de carteiras ativas, subiu, veja aqui, ó, 19% só em outubro. Nós já estamos chegando a quase 300 mil carteiras ativas e quando passa de 300 mil, eles mostram que foi exatamente quando, ó, na época que nós tivemos a grande alta aí entre 2020 e 2021. Mas o mais interessante é que é, o número de carteiras não está só subindo o número de carteiras, está subindo também, veja aqui, ó o número de bitcoins por cada transação, ou seja, são transações de maior volume, tá bom? Veja que nessa época que nós vivemos aqui, ó, nesse final, nessas duas últimas semanas, nós tivemos picos de transações que tinham em média 1,8 Bitcoin por transação. E agora está na ordem de 1,3 Bitcoin por transação. Nesse período nós tivemos uma média de 1,6 bitcoins por transação. É muito alto, tá bom, pessoal? É comparado ó, quando teve do crash do Corona lá que foi 1.7 Bitcoin por transação ou seja são os investidores aí os o Smart Money né de olho nos bitcoins o que que eles estão vendo aí basicamente eles estão vendo os fundos, veja aí que a gente está observando agora os fundos, veja que eles em setembro não estavam muito interessados, estavam aí na ordem de 799 mil bitcoins e eles começaram a acumular mais bitcoins aí. Ó. Vejam que chegaram até 805 mil bitcoins acumulados nesses fundos. Esses fundos estão aí, existe uma grande esperança para o final de ano de aprovarem outros fundos baseados em Bitcoin. Ó, saiu essa notícia aqui, hoje mesmo, ó, 11 de outubro, tá vendo? Dizendo que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovou um ETF de cripto né a gente estava esperando isso mas veja aqui que interessante mas não é o que a comunidade cripto estava esperando e não é mesmo a gente está esperando quatro fundos aí que vão alocar criptos que vão alocar bitcoins mesmo então isso é extremamente bullish quando acontecer tá bom galera fiquem atentos aí nesse, nessas nessas informações tá mas, voltando aqui a essa informação, que também não deixa de ser interessante, eles têm chamado de um fundo ó, baseado nas, nas companhias da revolução da indústria do Bitcoin. Então, vai ser, na verdade, eles vão investir, é, vão ser fundos baseados em ações, aí, por exemplo, da MicroStrategy, né, empresas de hold, mas também empresas que fazem mineração, como a Marathon também, tá bom? Tá aprovado, foi aprovado hoje, isso é uma informação muito interessante para a gente, mas na verdade o que, que nós estamos esperando não é isso, nós estamos esperando na verdade esses quatro fundos aqui, ó, que vão ser aplicações em Bitcoin mesmo, tá bom? E o que, que a SEC falou para nós? Olha aqui, ah, a gente adiou essa decisão que ia ser esse mês, para quando? Para novembro e dezembro, então acho que a SEC está mais bullish com esse final de ano do que a gente mesmo, tá bom, pessoal? Além disso, o que que vai acontecer nesse final de ano que vai ser extremamente importante, o Bitcoin Forking, que a gente já falou sobre isso, vão acontecer dois updates extremamente importantes na rede do Bitcoin e que a gente não vê desde 2017, quando teve a implementação a implementação a SegWit, tá bom? Então vejam aqui ó, faltam 35 dias para esse fork e certamente isso vai causar um pump também na rede, tá bom? Aqui ó, tá programado para 16 de novembro de 2021, vocês podem monitorar aí também pela nicehash.com O que que nós vamos ter de implementação interessante aqui ó, o Bitcoin Taproot né, que eu falei para vocês que é esse novo protocolo, ele é um soft fork, tá bom? Basicamente, ele vai fazer algumas alterações, tanto o, a assinatura Schnorr quanto a Taproot, que vão facilitar a implementação de smart contracts na rede Bitcoin, tá bom? Pediram para mim também, para eu analisar e indicar alguma altcoin, e eu vou falar para vocês que eu fiquei um pouco assustado, viu galera? Para falar a verdade, na análise on-chain que eu fiz da maioria das altes, estava um silêncio absurdo, diferente do que eu mostrei para vocês no Bitcoin já, já entenderam né galera se tem ruído se tem barulho é porque a análise não tinha tá apontando positivo se tá silêncio não tá bom então o que eu vi foi isso a maioria das altas tá um silêncio bem alto tá eu consegui identificar dessas altas todas uma promissora aí que é a FTT que é o token da FTX tá bom esse token a FTX está crescendo muito tá bom pessoal basicamente eles aumentaram aí o volume diário deles em 150 vezes em um ano tá bom eles estão crescendo muito eles compraram a Blockfolio e agora eles anunciaram que vão comprar aí a, a Ledger X então quando eles anunciaram que chegaram ao acordo para comprar a Ledger X foi quando teve esse pico, veja que a gente em setembro não tinha ninguém, né? E mesmo assim não tinha nenhuma criptomoeda crescendo, mas mesmo assim a FTT aumentou muito, tá? E aí o que, que eu observei? Eu observei que ela tá buscando fundo aí, viu galera? Ó, ela tá chegando no fundo dela de número de transações e que quando você coloca aí na média de 7 dias, me parece que ela já tá tocando colocando fundo de um, uma reta aí de crescimento que ela vem observando, tá bom? O número de carteiras também ativas está similar a isso, percebam que nós parecemos que estamos chegando no fundo dela, tá? Então eu creio que durante essa semana agora, a gente deve chegar no fundo e deve criar uma grande oportunidade de compra aí para a FTT, tá? Fiquem atentos a isso daí, por que, que eu digo isso? Olha aí, ó. Veja aqui ó, a FTX adquiriu aí. Então, olha o nosso mestre aqui, olha que bonitinho. O nosso SBF, né? O Sam Beckman fried ele aí, eu tenho acompanhado o pessoal da FTX, eles são grandes programadores, apesar de serem jovens, tá bom? Então aqui, ó, veja que eles adquiriram, eles têm um acordo para adquirir a LEDX. Então só de fazer isso, porque é uma exchange que está ali, já está legalizada, né? então a FTX ela tem essa direção um pouco diferente da Binance, eles estão procurando os órgãos regulatórios para eles serem aprovados em todos os países por onde passam, então já tem a FTX.Us funcionando nos Estados Unidos e agora eles estão querendo. Então parece que já fecharam o acordo para contratar, para comprar aí a Ledger X. Tá? E finalmente como que vocês podem usar aí as ondas de Elliot, tá? Então queria dar duas dicas para vocês quando vocês forem desenhar as ondas de Elliot de vocês. Então primeira coisa que Elliot sempre observava era o volume. Então, o volume para cada onda, ele tem que ser especificamente seguir um determinado, uma determinada regra, tá? E, além disso, ele olhava o sentimento do mercado. Então, essas duas regrinhas, se você seguir elas, muito provavelmente você vai usar com mais eficiência as ondas de Elliot, tá? Então, eu fiz um desenho aqui, óbvio que, pessoal, vocês têm que entender que esses modelos são modelos matemáticos, tá bom? O dia a dia, o price action é que vai valer, tá bom? Mas veja aqui ó, coloquei no mensal, então tá um pouco diferente do que vocês viram com, com o André, que ele colocou ali no semanal, acho ou no diário. Então, um tá dentro do outro, tá, pessoal? Essa é uma diferença do trabalho do, de Elliot para o trabalho de Dow. Dow ele não mostrava que era um fractal dentro de um fractal, ele mostrava três níveis só desse fractal, e a, te, a teoria de Elliot ele mostra que você pode usar em qualquer tempo. Do, do, do preço tá bom então aqui eu tô usando mensal tá bom então veja aqui ó nós estamos aqui em 2017 teve o pico e aí nós temos três curvas né de correção ó, a b c certo então aí você tem que sempre conseguir desenhar essas curvas ABC para você ter certeza de que vai começar um novo movimento tá então, eu desenhei aqui ó, a curva 1. O que, que tem de comum na curva 1? No, na curva 1, normalmente, o mercado ainda está pessimista. Então, isso é uma marca clássica. E o volume ainda é pequeno. tá bom? Depois, nós temos uma curva 2 de correção. Normalmente, ela não pode, né? uma das regras, ela não pode furar a base aqui. Né? Da, da, não pode ser menor do que a curva 1. Ela tem que ser uma curva de correção, tá bom? Ela tem um volume menor, então observe aqui, um volume menor do que o volume da onda 1. E o mercado continua o quê? Pessimista, tá bom? Finalmente, a curva 3. O que, que vocês têm que observar para garantir que é a curva 3? Dessas duas coisas, o sentimento de mercado na curva 3 sempre é muito otimista, e foi o que a gente viveu agora, né? E o volume é o maior de toda a corrida também, tá bom? Depois nós temos uma curva, de uma, uma, uma onda de correção, a onda 4. Normalmente a onda 4, ela leva menos tempo do que a onda 2 de correção, ou seja, um tempo mais curto, tá bom? E a onda 5 também é a última onda aí, o último impulso. O mercado continua otimista não tão otimista quanto na onda três mas continua otimista e o volume normalmente é menor do que o volume da onda 3, tá bom depois aí teríamos então uma correção ABC e aí eu estou chutando aqui tá certo pessoal que lá em março de 2023 vai estar um dia ótimo né? Um mês ótimo para comprar Bitcoin tá certo galera então, o que nós podemos concluir da análise on-chain dessa semana? Ah, significa que o mercado ainda vai continuar subindo, pessoal. A análise on-chain não mostra em nenhum momento sinais de fraqueza e isso mostra, então, que nós vamos ter uma boa semana. Porra lá, esteja certo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês e também comentem aí porque sabe que vocês podem ajudar a esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Valeu galera, um abraço e até a semana que vem!